Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse 15º domingo do tempo comum, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um mestre da lei pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? A primeira pergunta que nós podemos fazer é, a seguinte, a gente conquista a vida eterna fazendo coisas? Não. Assim como nós não fizemos nada para nascer, foi um dom gratuito, também a vida eterna será um dom gratuito que Deus nos concederá. E Jesus conta esta parábola do bom samaritano e ensina o mestre da lei, a gente pode dizer a amar. Jesus pede que, pede que ele faça-se próximo dos necessitados. Quem é meu próximo? Pergunta o mestre da lei. E Jesus contando a parábola do bom samaritano, ele diz que é preciso a gente ver, parar, sentir compaixão, descer do cavalo e cuidar cuidar da vida dos necessitados, daqueles que estão caídos à beira do caminho. São Francisco de Assis também fez essa experiência. Ele também parou, olhou para o rosto do irmão leproso, sentiu compaixão e venceu-se a si mesmo, saiu do seu egoísmo e começou a cuidar dos irmãos leprosos aqueles que eram os mais excluídos do seu tempo. E São Francisco disse que não foi ele que foi por conta, mas foi o Senhor que o conduziu entre os leprosos. E eu tive misericórdia para com eles. E aquilo que era amargo se transformou em doçura da alma e do corpo. Aí São Francisco também experimentou o desafio de amar, de começar a entrar no reino de Deus, a conquistar a vida eterna, cuidando da vida dos irmãos caídos, doentes e sofridos do seu tempo. Então, para a gente entrar na vida eterna, é preciso entrar na vida dos irmãos que sofrem, que estão caídos e necessitados. O caminho da eternidade é o caminho do cuidado da vida.